Olá, estamos aqui para mais um programa do Espaço Família trazendo informações da psicologia para você e sua família. Hoje a gente vai falar sobre o luto. O luto né, ele está aí em volta um conjunto aí de, de reações frente é uma perda significativa, né? Geralmente a morte de um familiar, de um conhecido, de alguém próximo a nós, mas também pode estar ligada à perda de um trabalho, do um emprego, de uma falência financeira, da perda do seu lar, da sua casa, do seu carro, né? Então, de algo que tenha um significado, que seja importante para a sua vida. É, John Bowlby ele dizia né, que quanto maior o apego ao objeto perdido, maior o sofrimento de luto. Então, a qualquer coisa que esteja um envolvimento, que tenha um apego, quando a gente perdê-lo, haverá o um luto. E poderá haver um sofrimento junto com esse processo aí. Então o processo de luto ele vai ser composto aí por vários sentimentos que vão se misturar e se intercalar é, de forma pouco organizada. Né? E ela vai poder provocar aí uma instabilidade emocional, cognitiva e orgânica de quem está passando pelo luto ali. Então vai poder gerar sentimentos de tristeza, desânimo, culpa, raiva, medo, ansiedade, dificuldade para dormir, dificuldade para acordar, dificuldade para se concentrar, desinteresse pelas coisas do cotidiano, um choro repentino, uma falta de apetite ou um comer em excesso, uma insegurança... Pensamentos recorrentes, aí a situação acontecida, da perda, é, então são característicos esses sintomas aí da vivência do luto. Né? Em algumas pessoas isso pode ser mais acentuado, ser mais grave, durar mais tempo e outras mais leves, durar menos tempo aí. Mas de alguma forma ela vai impactar a vida do indivíduo e na maioria das vezes ele pode escolher por um, por um estado de recolhimento né? para poder elaborar esse momento da, da perda. aí né? Então ela pode se sentir né, mais triste, ter um, uma crise de choro em alguns momentos, não querer sair de casa, se isolar, se não ter contato com outras pessoas e não praticar aí algumas atividades que antes gostava de fazer. É, porque a gente vai perceber, então, que para que a gente faça uma elaboração do luto de forma adequada, a gente passe por cinco estágios do luto, onde não tem um tempo pré-determinado para cada um desses estágios. Ele pode variar de pessoa para pessoa, então podendo ser horas, dias, semanas, meses. Né? O primeiro estágio do luto é a negação onde a gente nega a informação, onde a gente não quer acreditar que aquilo aconteceu. A gente diz é mentira, isso não é verdade, isso não aconteceu. É o estágio, o primeiro estágio para que a gente vivencie o luto. O segundo estágio é a raiva. Né? Então, a gente sente uma raiva, uma angústia, um desespero, medo, culpa, frustração. Então, vem um turbilhão aí né, dessas emoções na mente do, do indivíduo, onde ele acaba agindo de uma forma ríspida e até desagradável. Mas ele está impulsionado por esse estágio é, da raiva, né? é, onde ele tem dificuldade de querer aceitar aquele luto aquela perda ali. No terceiro estágio, a gente vai ver a questão da barganha ou da negociação. Onde a gente tenta, muitas vezes mentalmente, fazer trocas para conseguir reaver aquele objeto perdido. A gente faz algumas negociações consigo mesmo ou com outros poderes que a gente diga, mas e se eu fizer isso, dá para voltar? E se age de outro jeito? É, eu tenho aquilo que eu perdi de volta, a gente tenta negociar para encontrar uma forma de reaver a pessoa perdida ou o objeto perdido. O quarto estágio é o estágio da depressão, onde é uma, uma fase mais intensa, né, onde a gente percebe aí um sofrimento maior e que pode se prolongar por mais tempo. Né? Então, onde a pessoa ela fica pegada é, ao momento da perda onde ela revive né? ela às vezes quer falar ela quer dizer sobre aquilo dali é, sobre a perda sobre a dor dela onde ela vê pouca esperança no futuro, onde ela tem dificuldade de se planejar para vivenciar sem aquela pessoa querida sem aquele objeto perdido ali onde ela vai sentir aí grandes crises de saudade é, e com dificuldade de voltar à vida cotidiana e aí depois, passar, depois de passar por, esse, por essa fase, a pessoa entra na fase, aí, no estágio de aceitação, né? que é o último estágio do luto, que aí então a pessoa ela consegue compreender a sua nova realidade, agora constituída sem mais aquela pessoa perdida, sem mais aquele objeto, sem mais aquele emprego, sem mais aquilo que já se foi. Né? Então, ela consegue ressignificar a vida nela a partir da perda. Né? Ela já começa a voltar a sua prática diária da sua vida, da sua rotina, buscando situações que lhe faziam bem, que sentia prazer, é, o contato com as pessoas, com quem ela gostava. Então ela vai entendendo que apesar de haver a saudade, de ter momentos de um pouco de tristeza, a vida dela ainda continua e ela consegue se programar, né, se restabelecer para essa busca de uma vida com um pouco mais é, qualidade de vida, de uma forma um pouco mais saudável. Né? E aí então ela aceita né, que vai ter que viver com essa perda que nada substituirá a perda, mas é possível ela dar conta de seguir, de viver bem apesar disso, né? Apesar de que ela vai lembrar das pessoas, da, das, dos aprendizados, da vivência, ela pode ser grato por ter passado momentos com aquela pessoa, por aquele emprego, é, por aquela casa, né? a gente pode desenvolver gratidão pelos bons momentos vivenciados, com aquela pessoa e não mais precisando focar na perda, no sofrimento advindo por consequência disso. E aí a gente vê que a pessoa vivenciou o processo de luto de uma forma adequada, de uma forma satisfatória. Tá? É, então pra gente conhecer um pouco que momentos de tristeza, de angústias faz parte do processo de luto e a gente não tem um tempo pré-determinado para vivenciar isso. Mas é importante que todos nós passamos por todos esses estágios aí, para daí a gente dizer que vivenciei, que agora eu dou conta de lidar com a perda. Tá ok? Então essas foram as informações do programa de hoje do Espaço Família. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!